Olá, bom dia. Nosso texto devocional dessa manhã está em Salmos 103, verso 5, que diz assim, Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Amém? Que o Criador nos abençoe, tenha um bom dia, fica na paz e até amanhã.